Olá, eu sou o Leonardo, designer do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina da UFMG. Neste tutorial, vou ensinar como acessar as turmas no Moodle da UFMG e apresentar um pouco do ambiente que vocês irão encontrar. O primeiro passo é acessar o seu navegador de preferência, no meu caso eu estou aqui no Google Chrome. Fazer o login com seu usuário e senha do meu UFMG. Abrindo essa página tem duas formas de você entrar no curso. Uma é vindo nessa aba aqui de funcionário, funcionário para mim, mas para os professores vai estar tá escrito professores, clica e aqui, acesso FMG virtual mudo, essa é uma das formas. A outra forma é entrando aqui nessa aba de sistemas, vindo aqui ó, o FMG virtual mudo, os dois passos vão te levar para o mesmo caminho, aqui tá as suas turmas do semestre atual e no caso se tiver outras turmas no semestre passado, elas também vão estar aqui visíveis para vocês. No caso, eu vou estar entrando aqui numa turma para poder mostrar para vocês como é dentro das das turmas, como vocês recebem do Secon as turmas. Abrindo a sua turma, eles disponibilizam para vocês o curso apenas com esse aviso aqui, E os tópicos no formato de semanal, que aí o professor que optar trabalhar por semana, ele trabalha dessa forma, de tal data tal data, e ele vai formatando da, da, da, da forma que melhor encaixar para o curso dele. Aqui nós temos o nome do curso, aqui os participantes, que inclusive o, o Secundo também inclui os alunos para os, os professores, no na, nas turmas, nas disciplinas. Emblemas e competências eu não vou entrar em detalhes, que é algo mais, mais, mais refinado. As notas de todas as avaliações que vocês fizerem com os alunos durante o curso, elas vão aparecer aqui. Aqui tem um painel, que é uma visão geral de, do, dos cursos, das suas disciplinas. O calendário, que é onde mostra as suas atividades próximas as, a, a data, mostra a data das atividades que vocês marcou, você marcou uma atividade aqui da semana 5, a, a, do, do dia 5 de agosto a 11 de agosto, no calendário aqui ela vai mostrar que tem uma avaliação para vocês aqui nós temos um campo de pesquisa o um sininho de notificação e um balãozinho que é quando tiver alguma mensagem dos alunos, até mesmo os professores interagir com os alunos num outro vídeo eu vou estar tá mostrando como mandar essa mensagem para um aluno específico, para toda a turma. Aqui nós temos um campo de painel, que é o mesmo painel daqui, para poder estar tá modificando o perfil, colocando uma foto. As preferências do curso. E o sair, que não é o caso. Então é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar como está modificando esses tópicos, como configurar eles de uma forma é, mais chamativa, mais visual. E aí também fica a critério de cada professor. Você vai trabalhar com ele semanalmente, você vai trabalhar com um tópico único, na horizontal, com tópicos na vertical. Fica a critério de cada professor. Então, até a próxima aula. Um abraço.